Essa cidade será protegida. Os heróis que acabam com o mal e com as dor. Temos seus temores, sobram seus pavores. Vivos serão detidos pelos encanadores. Só que eu sou um encanador e estou aqui pra mostrar justiça. Só. Uma criança, conceito de fazer o mal e sem esperança Mas no futuro deixaria de ser alguém do mal E se tornaria um herói que ganha cidade será protegida pelos heróis que acabam com o mal e com as dores temos seus temores, sopram seus pavores Vilões serão detidos pelos encanadores Tudo tem limite Alguém vai te machucar aqui Sou cara de peixe yeah. Então me respeita, sou mais forte do que pensa Esse é o garoto que roubou o Omnitrix Mas se tornou uma lenda vou na gandeiro de revonar Eu não vou recuar, se precisar lutar Essa força que você está sentindo É de evolução e muita dedicação Quero ver me enfrentar Parceiro do BTN, e em tudo que acontece Não importa o perigo, sempre estarei presente Seu perigo é eminente até o chão estremece Eu sinto pena do vilão Porque é que dor que se aprende Quando as férias começaram eu nunca imaginei que esse relógio iria chegar Mas será que... Mas não importa, todo esse meu ego me dá até agora. E tudo só piora. Quando eu lembro disso, minha mente chora. Mas isso é importante pra seguir em frente. ao um Vem à tona finalmente. Muito prazer. O meu nome é Ben Tempson. E eu te conto a minha história novamente. Por isso nós levantamos a voz defensores de Deus.